Fala galera, beleza? Aqui é o Americano, seja muito bem-vindo ao canal, trabalhar em casa, ganhando. E aí, tudo bom com vocês? É, no vídeo de hoje, é um vídeo bem rápido, e eu quero é, apenas é, mostrar aqui uma venda uma que eu fiz, tá? É, com o canal de nicho. Você vai ver aqui o é, um produto, tá? Eu não vou esconder o produto. Você vai ver o produto e o valor... É, da venda que foi feita, tá bom? E por que eu estou mostrando isso? Para te falar que essa venda, tá? é apenas uma, é, já vieram outras do mesmo canal. Eu criei aí um canal de nicho, um nicho específico ali, que você vai ver o produto qual que é, e nesse nicho, é, o canal foi desenvolvendo, obviamente eu não vou mostrar o canal, é, porque por uma questão minha, porque assim, toda vez que as pessoas, você mostra o canal, é, as pessoas têm um décimo um hábito de algumas pessoas né, copiar o seu vídeo né, ou os seus vídeos e isso eu não acho legal. Então eu não, vou, eu não vou mostrar o canal qual que é, mas você vai ver aqui o produto e o valor da venda. Tá? E para que, é que eu estou mostrando isso, para te falar que as técnicas e tudo que o ensina no curso Ranqueamento de Vídeos o lugar do Gato de Velcro, funciona realmente, tá? É por isso que tem acontecido vendas neste canal. Lógico, não foi, não foi aí de, de um dia para o outro, né? teve aí um, todo um trabalho, é, eu tive que ranquear alguns vídeos, teve um trabalho aí de CEO, um trabalho de palavra-chave muito grande, e, mas graças a Deus aconteceram vendas este canal, tá bom? Então eu quero, que, eu quero que você veja a venda e você entenda que sim, o curso do Erivel funciona, funciona muito bem, beleza? Espero aí que tenha sido esclarecedor esse vídeo, que tenha gostado e se gostou dá seu like, inscreva-se aí e compartilhe, tá bom? Valeu aí, um grande abraço e até mais!